aquilo que eu sei dos médicos é que não, não vai estar jogo para, para amanhã, não. Portanto, ele neste momento tem um síndrome de gastrite, portanto, está, como sabem, é uma coisa que não, não ajuda muito, não é? gastrite é uma coisa que deita muito abaixo os jogadores, normalmente ficam mais debilitados porque perdem muitos líquidos e todas essas questões e, portanto, é, ele não vai treinar hoje por isso, aliás, está, está no quarto é, para repousar e para recuperar, mas para amanhã não, não vai estar pronto, seguramente em qualquer conferência de imprensa, já estou desde 2014, 4, 5 perguntas, tem a ver sempre com Cristiano, isso é peitamente mau. Esta questão, é uma questão que não, não tem nada a ver connosco, nem com a Seleção Nacional, zero, não é? é uma, foi o jogador, o homem, decidiu dar uma entrevista, com muitos outros outros atletas, outros homens, decidem dar entrevistas, são coisas pessoais e que são deles e que não, não transbordam para aquilo que é a Seleção Nacional, porque esta, não ele não fala da Seleção Nacional, porque menos que eu saiba, daquilo que eu, que eu sei, ele não me fala da Seleção Nacional, não põe questão nenhuma em relação à Seleção Nacional, portanto é uma entrevista dele pessoal, muito pessoal, até muito pessoal, e portanto que nós temos que respeitar. Se, se sempre uma das coisas que eu acho que tem a ver com a tolerância, que agora se fala muito tem a ver com isso não é que é respeito para aquilo que são que os outros pensam e querem desde que não interfiram naquilo né, que são as nossas, aquilo que nós pretendemos e portanto a nossa seleção nacional não não vi ninguém a comentar o assunto a pensar esse assunto antes bem pelo contrário sinceramente